Obrigada por ter me trazido aqui, tá? Tchau, Dominique. Espero que fique tudo bem com seu pai, né? <risos> Vocês vão ter... Johnny, vem cá! Ah, ah, ah. Agora tu vê? Pode vir, rapaz. Eu não vou brigar com vocês não. Pô. Pelo contrário, eu, Bem, mu... Johnny. Oh, oh. eu fica tranquilo. Eu mudei minha... minha atitude. Eu decidi que agora eu vou ser um pai moderno. Eu vou permitir que vocês namorem. Eu não vou mais interferir em nada. Só quero que você respeite a minha filha, entendeu? Acontecendo. O que, que é isso? O que está acontecendo? Tá. tá. Então dá um abraço no top É o amor <risos> Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Rapaz, cuida bem dela Tudo tá bem? Não, não vai me decepcionar não, né? Não pode ser, não então, Tá bom É só isso aí que eu vou falar pra vocês Tá, tá tremendo, cara? Não, doutor Pô, Relaxa, cara Pode ficar tranquilo